Vamos lá, Leila, Olá. tudo bem? Tudo bem. Apesar de tudo, né? Estamos com saúde até agora. Tá certo. E como é que você tem lidado com esse período de pandemia, querida? Tem, tem, tem conseguido é, se resguardar? Tem conseguido se cuidar e cuidar dos seus? Sim, a gente acaba não parando, né? Não parando tanto, porque é, eu gostaria primeiro, né, na verdade, de me apresentar, Paulo, que aí a gente... Sim, sim, eu ia, eu ia pedir justamente isso para você, né? <risos> e aí a gente introduz aí a... Exatamente. A fala de você, fala um pouco da sua trajetória, de onde você é. Sim, é... enfim, eu sou Leila Borari, sou aqui do território uhum. Alter do Chão, né, da aldeia Alter do Chão, no estado do Pará município de Santarém, é, fica localizado no oeste do Pará. E eu faço parte da Associação, Indígenas, é, associação de Mulheres Indígenas Surárias do Tapajós. Né? Nós iniciamos com o um coletivo de mulheres em 2016 e esse ano nós nos tornamos associação. Então, às vezes eu, eu esqueço de mudar de coletivo para associação, né? Na uhum. nomenclatura mas a gente vem é, com esse trabalho, né? é novo ainda, mas a gente sentiu a necessidade de institucionalizar a nossa organização, né? de ter esse caráter jurídico, a gente tem mais autonomia, inclusive, de trabalho aqui no local. E o nosso trabalho com as mulheres é, iniciou com o combate à violência contra a mulher indígena, que né? é o racismo, é, é, trabalhando com o acolhimento, a cura e o empoderamento dessas mulheres é, Sendo político, financeiro, através das nossas oficinas E também da autoestima da mulher né? E a gente é, acabou enfrentando, tendo outras frentes né, de batalha Porque a luta é que não para Então a gente acabou não só trabalhando com as mulheres né, Mas trabalhando no sentido aqui dos nossos territórios também e dentro da nossa organização, a gente tem o um musical, né, que é o primeiro grupo de mulheres, que só composto por mulheres indígenas, primeiro grupo de carimbó do Brasil. Então, a gente também revolucionou nessa área, né? Então, o nosso grupo, eu já até convido que amanhã a gente vai estar com uma live, estreando Olha. nosso EP nas plataformas né, musicais, Spotify. Que coisa boa! E aí a gente tá, vai estar tá com o número reduzido é só três, né, três suraras, três componentes do grupo, porque elas já moram juntas aqui. Uhum. E aí elas vão fazer e a gente vai divulgar a nossa, a nossa música, porque a música, né, a arte, a gente também usa como uma ferramenta de luta. Né? É, a gente leva a nossa voz, além dos nossos territórios, através da letras das nossas músicas. A gente fala da nossa luta, fala do direito das mulheres. E acaba ocupando espaços que a gente não ocuparia antes. Então, a gente vai no show e manda nosso recado. É, ele, o, o musical ele surgiu com uma, uma demanda é, espontânea dentro do grupo, porque todo mundo já é envolvido com cultura, né? já respira cultura aqui na nossa região. E fizemos, então surgiu esse grupo musical. Chama também Surares do Tapajós, o mesmo nome da nossa associação. E aí, esse que é o nosso trabalho aqui na região. Né? Ah, então, legal. Eu, eu agradeço o convite, né? o convite uhum. da Reconexão Periferia, porque é, é dificilmente né? o indígena está ocupando esse espaço. Então, quando a gente tem um convite desse, a gente sempre é, faz de tudo para participar, né? para a gente levar a nossa voz, o maior número de pessoas possíveis. Então é isso, uma, uma breve apresentação aqui. Não, muito legal. Pra gente... Muito legal. O, é, o que é Suraras? Suraras? Explica para gente. É, sura, surara é, significa guerreiro ou guerreira em Nhangatu. E o nosso né, o nosso nome é, não existe Suraras em Nhangatu nesse plural. É Surara Só que a gente sempre andava em grupo. E as pessoas que nos conheciam né, aqui, que era, a gente tem essa linha de ativismo ambiental e sempre estava nas frentes de luta, e aí eles chamavam a gente, lá vem as suraras, porque a gente sempre fala aqui no movimento indígena, o surara no final das falas, né, como uma fala de força. Né, e aí a gente adotou esse nome que já deram para gente de suraras, né, e que significa guerreiro ou guerreira. E aí da nossa região, que é aqui do Rio Tapajós. Ah, certo. E é uma palavra da língua... Nyangatu, que, é uhum. tá, que, é que, que é a língua geral aqui do, dos povos. Tá, que é a língua geral do povo... É, são de vários povos, porque... Aí a gente entra numa conversa, né? Quando chegaram aqui os colonizadores, ah. a gente foi proibido falar a língua, e vários povos que é, é, não te perderam né, essa língua... Original, a gente fala o Niangatu, que é uma língua geral aqui. É, e alguns né, estudiosos das línguas dizem que na nossa região aqui de Santarém era uma língua comum de todos os povos. Cada povo tinha tem a sua língua, mas quando chegava, por exemplo, aqui em Santarém, que era um local de comércio e troca de várias aldeias, de vários hum. povos da região, eles, para se comunicar, falavam o né Então, era uma língua que entendiam, vários, vários povos entendiam que tá muito interessante, legal, muito bom, leandro, muito bom. E, e agora assim, você está, você falou que tá desde 2016 isso aí era um coletivo, depois passou a, a se tornar, agora se tornou uma uma associação. E como é que é essa? Como é que é visto isso de ser uma uma é, mulher indígena organizada? Como é que é isso dentro do movimento indígena? Existem outros coletivo, coletivos, associações? outras iniciativas de mulheres é, ligadas é, é, dentro do movimento indígena? Existe esse recorte é comum isso? Ou vocês são a primeira e ainda tem que fazer essa discussão inteiramente? É, existe na nossa região, sim, existem outros grupos. E a gente viu também que a nossa organização incentivou outros grupos e a gente trabalha isso também. Né, com incentivo de outros grupos de mulheres a se, a se reunirem, né, a lutarem pelos seus direitos e a fortalecer a luta pelo território, né, em defesa do território. É, a gente está nesse momento agora é, que realmente as mulheres estão é, cada vez mais né, assumindo o seu papel, os né, seus espaços de, de liderança. E ano, ano passado teve a primeira marcha, né, as mulheres indígenas do Brasil que foi junto com a marcha das margaridas, né, em Brasília, a gente uhum. te, já viu acontecer vários agora primeiro encontro de mulheres indígenas é, em territórios e aldeias, a gente viu que está acontecendo muito isso. A mulher, ela sempre teve um papel muito importante, né, dentro da aldeia uhum. e e aí a gente viu, é, a gente tem discutido muito isso na questão é, da, depois da chegada da igreja, muitas coisas foram né, muda, mudando dentro da, da formação política, religiosa, dentro da, das aldeias. Né? Mas é, agora a gente está vindo com mais força pela essa necessidade de a gente a gente sempre falar isso, da gente se unir com nossos líderes, né, com, com os caciques, agora a gente se unir com, com os nossos companheiros né, e ir para a luta e o coletivo a gente viu né o nosso coletivo nossa associação uhum. é, nós vimos a necessidade é, da mulher ela está fortalecida né ela está é, a mulher que vive por exemplo uma violência é difícil a gente chamar ela para vir para a luta porque ela está fragilizada né então por isso que a gente busca o trabalho do acolhimento fortalecimento do empoderamento financeiro dessa mulher para poder a gente fortalecer a defesa do território também com as mulheres, né? a formação política dessas mulheres, que é interessante para poder a gente trazer para ela. A gente incentiva, por exemplo, o acesso à universidade, porque é comum a gente ver quando o é, um indígena vem da aldeia, geralmente vem mais os homens para estudar, né? E é. aí a gente incentiva que as mulheres também venham, né? E... Eu ia te perguntar Eu... isso. Eu ia te perguntar isso, como é que. É, depois das cotas porque tem um, o Brasil passou a ter uma política de cotas na universidade, não é? E essas cotas elas são sociais, elas são raciais e em muitos lugares elas são étnicas, elas são indígenas também. É, como que isso impactou para é, você no do ponto de vista indígena? Assim, como, como que as cotas foi impactado para o movimento indígena? Isso favoreceu a luta? Isso Trouxe mais gente para a militância, no movimento indígena ou não? Bom, é, as cotas foram muito importantes, elas são muito importantes né, para o movimento indígena, porque é, a gente sempre fala, a gente precisa né, da formação, da, da, da, da informação, do estudo, né, da... É, do branco também, porque pra, quando a gente senta numa mesa de discussão a gente precisa entender das leis também né? das leis dos brancos da, da forma que o não indígena atua para poder a gente né, ter, conseguir esse diálogo uhum. e, e aí cada vez é, é, que nós vimos né, esse acesso eu é, estudei fiz, né, fiz a minha formação sou turismóloga mas não foi pelas cotas né? na minha época Ainda não tinha, mas, por exemplo, meus irmãos, né? tenho dois irmãos que estão estudando pelas, pela essa cota. Né? E aqui na região de Santarém, onde eu moro, a Universidade, que é a UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, é onde tem o maior número de indígenas estudando, né? cursando aqui, na, aqui nessa universidade, o maior número do Brasil. Que legal! E, e, a gente, e é sempre uma luta, né? a gente vê os indígenas hum. sempre na luta, porque... É, todo ano que entra uma nova turma de indígena na universidade, é, é, para eles se manterem lá, sempre é uma, uma briga muito grande. Eles têm que ocupar a universidade, têm que paralisar as aulas, têm que. Então, é, não é fácil. É, quando a gente escuta as pessoas criticando as cotas e falando dos benefícios que nós, povos indígenas, temos, tem que... Não sei qual é esses benefícios também, que eu queria saber. E São a gente. Né? São é, e aí a gente é, fala que o que nós conseguimos, que muitas pessoas lutaram para conseguir esse direito do nosso acesso à universidade. É, e ainda todo ano a gente tem que batalhar por isso. Né? Então, é. nós vemos, é, nós vemos que, que o indígena com curso superior, o indígena com mestrado, com doutorado, né? estudando, sabendo outros idiomas, ele se torna um empecilho, para esse governo fascista. Então, aonde o governo vai atacar? Na educação. Vamos tirar as escola vamos tirar o auxílio, moradia desse indígena, porque o indígena, ele precisa, quando ele vem da aldeia para estudar na cidade, ele precisa ter esse apoio, né? porque ele não tem como tá voltando para a aldeia. E aí, é, o governo vai atacar justamente isso, né? tirar esse direito do indígena, porque não quer justamente que ele esteja apto, eles têm uma formação para uma, para uma luta diferenciada, né? que já não é mais do arco e flecha, que a gente fala é uma luta através da caneta, o papel de nossos direitos bem estudados bem esclarecidos. Né? Que legal. Mas a gente... legal. É, vamos lá para a pandemia, né, Paulo? Vamos, <risos> vamos lá. Não, eu, eu, eu acho que tudo que você disser hoje aqui vai ser fundamental, porque a gente nunca tinha feito debate indígena ainda. Então, você vai... Hoje você vai carregar o um fardo de ser indígena. Por, é que tem um, no, no movimento negro tem isso também. Às vezes, quando... É, é, às vezes, vão ter que falar por todo mundo, mas... É, a gente... Enfim, para quem não sabe, a Leila já é uma parceira bastante antiga do, do projeto Reconexão. Já teve... A gente já se encontrou pessoalmente em alguns seminários que aconteceram em São Paulo. É, ela já é um... Enfim, já escreveu na revista, ela faz algumas demandas que a gente tem que atender é, e sempre que ela é, fizer algum pedido, a gente vai, vai levar muito a sério. Uhum. Então, é, falando um pouco da pandemia, mas depois eu vou voltar nesses assuntos mais gerais, tá bom, Leila? É, Sim. Se der Sim, tempo. É legal, tá. a, gente, não, é, a, gente, a gente conversa, só que agradeço é mais tempo. uma vez o espaço, né? É. É, como a gente está enfrentando né, essa questão da pandemia aqui na região? Ah, é, aproveito antes para falar que eu estou aprendendo ainda a usar, fazer a live, então às vezes eu vejo um comentário e não consigo ainda né, ler, uh -huh. responder no momento, só para falar para o uh -huh. pessoal. Não, pra, mas eu também estou aprendendo. Tá ter que ter que ter. Né? Então, Paulo, eu convido é, no primeiro momento, para a gente falar sobre, sobre a pandemia, é para a gente fazer um resgate, uma reflexão, né? no como que como é que está sendo para todo mundo esse impacto da pandemia sabe esse medo é, que todo mundo está sentindo né esse sentimento de vulnerabilidade de perda da sua casa de perda da sua rotina desse principalmente desse isolamento né que a gente que todos estão vivendo estão sentindo então eu trago essa reflexão para mostrar que os povos indígenas, eles sentem isso, eles têm esse sentimento há 520 anos. Desde a chegada, sabe, uhum. da invasão do, dos primeiros visitantes, dos primeiros invasores, primeiros colonizadores aqui da região, os indígenas, eles têm esse sentimento. Tiveram que sair, se isolar, perder seu território, né perder uhum. todo o espaço... Que eles tinham para os invasores E o que é mais... É, é, o que a gente consegue também fazer essa reflexão são as doenças. Porque a doença trazida naquela época, né pelo não indígena, pelo branco, foi altamente devastadora. Ela acabou com muitos povos. Então, eles chegavam, faziam o primeiro contato, os indígenas né ficavam doentes, então, eles não tinham esse... É, nunca tiveram contato com essa doença, né? Com as doenças que eram trazidas aqui nem a gente está vivendo agora. A gente nunca teve contato e de repente todo mundo é vulnerável, toda aldeia é vulnerável, ao nível de contaminação, assim como foi na época sarampo, aqui em é um ter do chão na nossa região, o povo Borari, é, a gente também teve um, um é, que eu acredito que foi na região inteira, né? Que, é, foi uma grande mortalidade por rubéola na época. Né, tiveram que fazer outros cemitérios para enterrar. muito tempo uhum. a gente perdeu aqui é, muitos guerreiros, muitos, é, é, muitos dos nossos ancestrais, né, naquela, morreram de várias doenças né, trazidas é, por esses não indígenas. Então, é isso que a gente está é, trazendo nesse primeiro momento. É que tudo que estão vivendo agora, Medo, isolamento, perda, perda das, das suas casas, né, da, de, de trabalho, de convívio social, uhum. os povos indígenas já, já viveram e vivem hoje, né, e vivem hoje, porque os mais isolados, a gente tem relato de que quando, por exemplo, entra garimpeiro, né? invasores de terra, é, os povos indígenas, é, mais isolados, eles também têm baixa imunidade. Então, de gripe até hoje as crianças morrem, né? Então, o que, que eles fazem? É, contaminam roupas e jogam para eles, para eles pegarem porque eles ah, é? fazem troca, né? E aí a doença também entra na aldeia, mata as pessoas. Então, antes da, da questão do COVID, ainda tem esse tipo de crime, né? Com os povos isolados. Então, a gente já inicia é, né? falando do COVID, Sim. dessa questão né, da chegada do, dessa, das doenças aqui no nosso território, né? no, no Brasil, enfim, no território uhum. indígena em geral. E a gente também é, começa a falar como nós estamos vivendo. Né? É, hoje, esse, esse governo é, nunca tratou os povos indígenas né, é, como merecia. Ele, não, ele, não, ele não, tem, não tem nenhuma política para povos indígenas. Uhum. E também... É, quando fala, quando, quando eles falam é, em pessoas né, que são mais vulneráveis à doença e grupo de risco, nunca foi falado em povos indígenas como um grupo de risco. Né? Então, ele tenta o tempo todo invisibilizar a presença indígena nesse país. Uhum. Né? Porque é, a gente, e principalmente, por exemplo, eu vou falar aqui do ministro do meio ambiente, né? Quando ele fala em uma reunião que quer aproveitar uma pandemia para deixar a boiada passar, a boiada passar é desmatamento, é invasão de terra, é grilagem de terra, é garimpo nas áreas indígenas, é doença entrando para exterminar os indígenas. E o que, que a gente vê? Que é um genocídio institucionalizado. Né? Então, o indígena morre de doença e também dessa violência que é extrema, violência contra os povos. E Então, a gente está né, vendo cada vez mais a doença alastrando, né, os povos indígenas sendo afetados hoje, por exemplo, com os dados trazidos da PIB, né, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, é, tem cerca de 130 povos é, que já estão com contaminação, né? Uhum. Cerca de, de 281 indígenas que já faleceram E quando a gente fala isso, do grupo de risco dentro dos povos indígenas Que são os idosos É uma grande perda a gente é, Porque a gente trata os povos indígenas, é, os idosos, por exemplo Como, como nossa biblioteca viva, né? são então, eles que são os guardiões da, da, da cultura ancestral né da tradição ancestral eles que passam isso e a gente a gente fala assim que é, teu, não, ele não passa só o tempo todo o, o só quando ele chega num, num, uma idade mais avançada só que tem conhecimentos que existe um momento certo que ele vai passar ele uhum. sente que está naquele momento. Então, isso está sendo cortado, levado da gente, porque é uma doença que chegou né? e está levando, tá levando nossos idosos. E a gente fala que é um genocídio também cultural. Uhum. Né? A doença se alastrando. Entendi. E, por exemplo, é, ninguém está livre mais né? dessa doença. A doença chegou é, nos povos mais isolados, que, por exemplo, no Parque Indígena de Tumucumac, que é da fronteira do Brasil com Suriname, é, uhum. fica a 500 quilômetros 500 né, em linha reta de Macapá. E são três horas de avião. O acesso é somente via aérea e a doença chegou. E lá são 63 aldeias, mais de 3 mil indígenas. Meu Deus. E a única, é, a, un, a única ação que foi feita foi o um avião que foi com quatro... É, quatro profissionais de saúde para a área. E aí, o que, que eles estão reivindicando? Que não tem, eles não tem máscaras, eles não têm nenhum tipo de produto, né? Que nem álcool e gel, nem de higiene pessoal, né? Para falar e para eles usarem, para amenizar. E o que é mais agravante, né? Para a gente, porque os povos indígenas, eles vivem do compartilhamento, né? Então, a gente... Uhum compartilha muita coisa, e uma das coisas que a gente fala é a rede. Uma rede que fica atada dentro de uma casa, várias pessoas vão deitar nessa rede ao longo do dia, né? E, e compartilha objetos, e a gente... É, essa doença, ela é altamente contagiosa, né? Não é isso. somente é, pela saliva, em objetos, ela fica, pelo menos o que a gente tem lido sobre isso, né? ela fica em objetos, Não. então tem, um, tem uma contaminação muito grande, né? E aí chegou nesses povos, né, que são mais distantes, são sete povos, 63 aldeias mais de 3 mil indígenas, que são isolados, o acesso é lá. E eles não têm como manter as pessoas, né, os indígenas lá, é, internados, por exemplo. Né, não tem nenhum tipo de, de cuidado. Né? Então, é, apesar da gente ter nossos remédios, remédios né, trazidos da natureza, Tal, mas a gente sabe que ainda não, sabe, não, não tem cura, né? Então, a melhor cura é a prevenção, no momento. E é, por, aí a, a gente também tem um sistema de saúde indígena, que é a CESAI, né? uma secretaria especial de saúde indígena. que Estamos com uma grande dificuldade no atendimento, porque eles negam atendimento. É, aqui, por exemplo, na nossa região, aqui na, de Alter do Chão, eles não estavam contabilizando os casos que a gente vive na área urbanizada e aí teve que né, ter um processo. no Ministério Público até a gente conseguir esse atendimento e, e contar né, com esses casos. Então, é, o órgão de saúde, que era para auxiliar, né, nesse momento, os povos indígenas, eles negam o atendimento. É, hum. Então, a gente vê que é uma grande... É, é, justamente que a gente sempre fala institucionalizar o genocídio indígena né os órgãos realmente que eram para atuar não estão atuando e hum, quando hum. É, Paulo a gente fala que o é, vê uma fala do presidente quando fala é, ah foi agora tá mais de 40 mil mortes né sim quando ele não não tem nenhuma atitude né de de, é, de tratar com todo com respeito a essas pessoas né que estão uhum. que estão morrendo e, e aí ele responde por exemplo e daí o que é que, o que vocês querem que eu faça né a gente uhum. vê que a gente está no um desgoverno né e é, um, é, o que a gente o que nós queremos que ele faça né a gente quer um atendimento quer, quer um sistema de saúde que tenha equipamentos, que tem equipe de trabalho, onde que a gente possa tratar os nossos indígenas quando estarem nos, nos primeiros sintomas, para que não agrave e ele venha precisar né ser internado na cidade, por exemplo. Uma uma questão que, que o Aventino, que é o presidente da Associação Aptikati, que é dos povos indígenas, do parque Indígena do Tumontumar, ele fala assim a minha preocupação é quando a gente é, tiver que tirar esse indígena da aldeia, porque tem que fretar um avião, e além de trazer eles para a aldeia, chegar no lugar mais próximo e não, não tiver um leito. Meu Deus! Né? Não tem um leito para isso. Uhum. E, e aqui, a realidade dos povos na Amazônia é assim, é, é, a maioria pra, está a 200 quilômetros longe de uma UTI, quer dizer, a UTI mais próxima fica a 200 quilômetros, né? Sim. Então, e é, é, é uma, uma grande preocupação que a gente tem, né? É uma realidade, esse, esse genocídio institucionalizado. E eu, eu vou voltar um pouco, assim, para a nossa região aqui do Tapajós. Sim, que claro. também, né? É importante a gente falar que é uma realidade que a gente traz para vocês. Uhum. É, Espero, só para exemplo... dar, dar, um, dar, um, dar um salve para quem está chegando agora é, a gente está falando aqui com a companheira Lila Borari ela é, é do, de Alter do Chão e a gente está falando sobre o enfrentamento da a pandemia entre os povos indígenas tem bastante gente aqui que também que eu estou identificando que é que é do, do, do movimento indígena tem muitos amigos meus também que são é, que são etnólogos ou indigenistas que estão acompanhando a live também um, mandar um abraço para eles hoje eu recebi uma notícia, Leila, muito chato por, por meio dessa minha rede que eu tenho, que é a morte de uma criança numa aldeia é, Calapalo, no, no Alto Xingu, e eu acho que é importante remarcar isso, e é, é, é um... Eu, eu tive uma convivência com, tempo, com, povo, com os povos Calapalo durante o um tempo da minha vida, e por, por conta dessa minha relação com, esse, com esses estudos da área das ciências sociais, então mandar um abraço para eles também. É, Vamos lá. É, é muito é muito triste, né? É muito triste. Uma perda é muito triste. de uma criança, de, de qualquer parente nosso, né? Não é? E a gente está nesse momento também que... É importante a gente falar que o ritual da despedida, né? A gente está uhum. tá sendo proibido de fazer, né? Esse momento do luto, de viver. É. E a gente sabe que tem vários povos que têm rituais é, que são diferentes. E que agora a gente não pode realizar né, esse ritual da despedida. É, enfim, eu estava falando em relação aqui à nossa realidade, né, que, é, por exemplo, a margem do Tapajós. Né, a gente tem várias comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, e que tem acesso, já têm acesso à internet, por exemplo, mas o acesso à cidade é de barco. Né? Então, a nossa aqui, os rios são nossas estradas. E aí, cada vez que vem na cidade, é, vem todo mundo junto, na rede, né? Também é um, é um espaço muito grande de proliferação da doença. E o fato de você vir na cidade, voltar e levar né, para a aldeia. E a gente fala assim, é, em relação né, às políticas que poderiam ter vindo para ajudar nesse momento, né? A gente viu o auxílio emergencial... Então, algumas pessoas é, que têm acesso, que não é nossa realidade aqui, né? É um auxílio que não é para a gente, por exemplo, né? Mas, aonde é, quem tem acesso à internet conseguiu fazer seu cadastro, por exemplo, mas aí, para ele receber, ele tem que vir na cidade, né? Para ele conseguir ter esse acesso, ele vem na cidade. E foi a gente ver que muitas vezes aconteceu isso. A contaminação das comunidades né? é... É por né, vir via à cidade, levar a doença até e o auxílio é, não pensado para os povos, né? Para as comunidades da Amazônia, ele aumentou aumentou ainda a contaminação. Sim. Então a... sim. não é isso que você falou é, é, é chave, né? Porque o que o que era para ajudar acabou. É, sendo um fator de transmissão da doença, não é? Uhum. Sim, e, e aí todos esses, esses fatores né, que a gente tem falado, uhum. que aumenta ainda né, é, é, esse, os povos indígenas a ser um, um, um, pessoas com maior número de vulnerabilidade, a gente vê o avanço, por exemplo... É, dos, de áreas desmatadas, né, de terras indígenas sendo invadidas, de garimpo ilegal. Então, os povos indígenas já têm uma questão de saúde muito abalada, porque, por exemplo, a, mal, a malária, que ela aumenta com desmatamento. Né? A gente já enfrenta doenças, viroses diversas, uhum. né, que são responsáveis por, por uma parte de mortalidade é, aqui, na, aqui na Amazônia né, em geral. E aí, uma realidade nossa aqui, que é o aumento do garimpo na região do Tapajós, né? no Alto Tapajós, uhum. Vistre, o povo Muduruku, né, a nossa parente Alessandra, enfrentando essa luta do, com o povo né? no seu território. Então, o garimpo, ele poluiu todo o rio Tapajós. Né? O nosso rio Tapajós, uhum. ele é contaminado com mercúrio. Então, a população que se alimenta do peixe aqui na nossa região ela acaba acumulando mercúrio no seu corpo. Né? Então, provavelmente, que eu não fiz o teste, né? Mas, provavelmente, todos nós uhum. estamos contaminados, né? Então, é, é, o meu companheiro que chegou aqui na região, ele está há 10 anos aqui na região, ele tem, fez o exame e tem um alto nível de mercúrio é, no sangue. Né? Então, nós que já moramos aqui a vida inteira, e quando uhum. as pessoas né vêm e são contaminadas pelo seu alimento né sim e é, aí nesse momento eu estou vendo a Val Munduruku aí também falando uhum. a Val ela ela é uma uma indígena do povo Munduruku do Alto Tapajós a, a terra onde ela ela é original é tomada né ela cresceu ali no meio do garim e hoje ela é uma ativista ambiental ela faz parte do nosso coletivo e, recentemente, ela tem recebido muitas ameaças né, de lá certo. e que preocupa muito porque ela está aqui, ela veio estudar aqui, né, veio fazer faculdade uhum. e a família dela está tá lá, né, nessa região, então, é, muitas coisas a gente acaba é, se preocupando, né? ela fica, faz a parte dela né, de, de ativismo pelo lugar mas a família dela tá lá rodeada, né, pelas pessoas que querem prejudicar, é, né? E, e é uma, uma é uma um ambiente muito perigoso, né? Essa, essa questão hum. do Garimpo. Ah, sim, é o, o Garimpo. eu Imagino que desmatamento. O o, o a falou que houve muito desmatamento que é sentimento de, no, no Alto Tapajós. É, tava tava tá, o colega também tava, tava dizendo aqui. É, mas legal, muito, muito forte esse, esse seu depoimento, Leila. Eu achei, que, eu achei que essa sua, sobretudo a sua chegada de, de falar que o isolamento dos povos indígenas começou 500 anos atrás é uma ótima invenção de perspectiva para a gente. O Sim, que e você... Aqui... pode falar. É, e aí eu, eu volto a minha fala aqui para o Terra do Chão, né, uhum. por exemplo que ano passado é, a gente teve um fato aqui que foi muito forte, né? Eu vi o Gustavo entrou também, um pouco aqui na, na nossa live, que ele fazia Sim. parte da Brigada de Alter, né? Então, um fato que foi, foi em relação às queimadas na Amazônia, né? E nesse momento das queimadas, o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro vinha sendo né, atacado, é, inclusive a nível internacional, responsável pelo é, aumento das queimadas na Amazônia. E teve uma comoção né, mundial aí. E aqui a gente tinha a Brigada de Alter, que já estava há um tempo, ela já existia há um tempo, não só agora, mas porque é Alter do Chão é a 38 quilômetros da cidade de Santarém, e quando tinha algum foco de incêndio, algum tipo de queimada, a gente não conseguia contactar o, bombeiro, o corpo de bombeiros que tem que atender não só o município de Santarém, como municípios vizinhos. Então, uhum. eles tiveram essa iniciativa e a gente né, apoiava, claro, são nossos parceiros, inclusive. E nesse período do ano passado, né, é, enfim, foi envolvido, teve a, a, a Brigada de Alter, foi acusada de... de de ser né, autor de incêndios em Alter do Chão, que a gente né, não acredita nisso. E eu estou falando em relação a isso porque é, já estávamos enfrentando um problema sério de especulação imobiliária e de invasão das terras aqui da região. Porque a gente vive numa vila que. É, que é de, a gente vive a nossa economia de turismo. Né? Então, eu sempre eu trabalho como guia de turismo aqui em Alter do Chão. E eu, toda vez que eu vou levando pessoas para passear, conhecer nosso lago, nossos né, garapés, e eles né, dão uma olhada na vegetação ao redor, eu sempre falo assim, é, não tem casa aqui, né? não tem muita casa aqui, mas não tem muita casa aqui, porque a gente não deixa, a gente sempre está brigando, porque quem não gostaria de ter uma casa na beira do lago verde? Né? Então, a gente fala, fala assim, então, não é fácil. Quando você chega para conhecer aqui a região, que tá do jeito que tá, mas é por causa de muita luta nossa. Né? Sim. Então, não, não é fácil estar. Tá? Então, quando aumentou, sim, é, teve estrada aberta aqui para a região, o, é, é, o fogo ele é usado, o que a gente fala, para limpar a, aquela área de vegetação e depois ficar mais fácil para você cercar, você se apropriar, você montar uma casa, né? Então, a gente teve esse fato aqui e o que nós vimos? Que agora, com a questão do isolamento, do Covid, aumentou que visivelmente as construções. É, tem, uma, tem um caso aqui ao Té do Chão que é, tem um prédio né, sendo construído praticamente aqui na beira do Lago Verde. É um projeto de sete andares, né, dentro de uma área que é, é, é totalmente delicada. Né? Hum, então essa nossa briga também é uma briga né? difícil, porque é contra empresários, né? contra é. o ramo imobiliário, contra interesses, interesses muito grandes, né? Exatamente e, e aí a gente tem, né? tem que segurar, a, é, além do, da questão da pandemia tem toda essa invasão aqui na nossa região né? esse ah, afrouxamento não, não. das leis, né? essa questão que o Salles fala, né, que quer flexibilizar as leis ambientais, então a gente fica muito limitado, né, que quem tem condições para a gente para de trabalhar, mas quem tem condições, ele quer deixar o trabalhador construindo seu seu prédio, por exemplo, exposto, né? Uhum. Exposto, beleza. Legal, condições. legal. Nunca o, seu, o, seu, aqui. o seu trabalho de o seu trabalho de, de guia turística, também tem é um trabalho de conscientização, né? É um trabalho de <risos> E eu, eu imagino que você também deva é, dar algumas lições de éticas nesses, é, nas, nas pessoas que vão para aí, para poder. Porque é importante que vão para aí, que consumam, mas que voltem com uma consciência. Isso é fundamental, né? Sim, todas as pessoas que eu tenho contato, né, é, que vem para cá e tem contato com a gente e tal, não só eu, como. É, tem várias meninas do, do, da nossa associação que também trabalham com turismo, né? E a gente procura sempre falar da nossa história, né? evidenciar justamente nossa cultura, nosso território. E a gente fala assim, é, quando, é, quando o turista vem para cá, ele nunca ouve falar no povo. No povo hum. morar, ele, ele ouve falar na, nas praias, na né? yeah. parte que tem aqui, na vida noturna, né? na dança, nas festas. Mas aí ele desconhece, por quê? Porque o processo é esse, de sempre invisibilizar. Né? Os povos que existem aqui na região. Muito legal. Muito interessante. Invisibilizar os povos e, e o que significa também visibilizar toda a luta, né, Leila? Uhum. Porque é, é, existe um trabalho que é muito, pelo que, você tá, tá, e pelo que eu, eu sei e, você, e pelo que você me conta, nos conta aí está, está nos contando agora, é, tem uma luta muito grande por trás, muito organizada, que requer dedicação de tempo inclusive disposição da própria vida. O Brasil é um país que tem matado muito, muitos ativistas nesse período. Você acha que durante a quarentena, durante a pandemia, essa, esse, esse, essa, esse clima de ameaça e perigo sobre o ativismo dos povos indígenas, ele aumentou? Eu acredito que sim. É, hoje eu tenho falado com... Com as meninas antes da nossa live, né, que a gente uhum. tem, a nossa organização, ela tem recebido é, mensagens é, que a gente tá vendo, além de ser perseguida, né, a gente fala assim, eu não sei porque porque a nossa organização é indígena e é só de mulheres, né, e a gente tem recebido, assim, é, é, é, muitas mensagens é, de pessoas que querem descredibilizar, né, a nossa organização, é, falando que a gente está ganhando dinheiro em cima do, do do movimento, que a gente quer se aproveitar, né? De quer se aproveitar desse momento, né? Para ganhar para ganhar dinheiro das pessoas, e tal de doação. Esse tipo de, discur de discurso sempre vem em cima das ongs, né? E ele aumentou muito, muito, né? Nesse governo a gente viu. É... E a gente tem recebido isso e também ameaças, né? Claro. E, é, existe. Eu, no, no artigo que eu escrevi, inclusive, né, para a revista, da Perseu, é, eu tinha. Eu escrevi sobre a questão do aumento, né? Da, das mortes, e que a gente acaba tendo só nas nossas mídias, né? É, eu eu... tenho tem uma mídia que é a mídia Índia. Ela também divulga né, muitas notícias. É uma iniciativa de jovens né, jornalistas hum. e indígenas. É coordenada por jovens indígenas. É muito legal para quem está assistindo e que não é do movimento que sigam e que né, possam saber mais de informações disso. Então, com certeza, aumentou sim. Mídia Parece Índia. Que... É, Mídia Índia. Legal. Nosso parceiro aí da Mídia Índia. Isso, legal. Muito bom. Leila, eu, eu agradeço demais você ter, ter dedicado seu tempo a, a, a conversar com a gente, viu? É, eu que agradeço. Né? Estamos à disposição, agradeço o espaço. É, a nossa luta é essa é, também de ocupar. Eu falo isso também na política, né, Paulo? Que a gente precisa hoje. A gente está é, com uma deputada federal que é Joana né E. É, hoje, eu não sei como está, mas é, pelo que eu li hoje, estava sendo votada né, o, um, uma PL 1142, uhum. que, era pro, né, que, que é para um auxílio também para os povos, né, voltada a, a, ao combate, ao, aos efeitos do Covid, né, a uhum. pandemia, mas voltadas para os povos indígenas, quilombolas e população tradicionais. Né? então é, Pelo que eu vi ela ser votada hoje no Senado, porque já tinha sido votada na Câmara dos Deputados, né? eu sei que era uma PL feita por uma, é, uma deputada do PT, inclusive, né? do Mato Grosso. Uhum. E a gente tem agarrando também nessa luta de ocupar os espaços de tomadas de decisão, porque é muito importante, né? A gente precisa ter essa representatividade é, em todos os espaços. Eu agradeço esse, mais uma da Reconexão Periferia. Acho que a gente tem que. Né, é, unir mais Aproximar mais né, nosso, nosso contato com os povos indígenas é, eu, eu, Durante essa live eu, gostei, eu, eu falei muito Povos indígenas que eu, eu, eu queria mesmo falar Porque né, o ministro da educação Disse que odeia, odeia. A, palavra, é, a odeia a palavra o, a, Povos indígenas né? Ele falou né? então a gente, Cada vez mais a gente vai falar Povos indígenas Exatamente <risos> Exatamente é, a, a, a, o, o, Abraham, o ministro da Educação falou isso E a Damares também falou algo muito parecido Que tem a ver com uma forma de genocídio cultural também Que é a, a, a preocupação dela de que supostamente De que, suposta, de que da, a, a, os quilombolas, os indígenas estão crescendo com seus próprios valores Que coisa boa, né? Que isso está acontecendo né? Sim Sim que coisa boa mesmo e importante <risos> pois é e a gente tem tem nessa essa luta eu, eu gostaria antes né já me despedindo mas é, falar que também tem uma organização aqui na região que é o conselho indígena tapajós arapiuns eles estão fazendo atendimento aqui de várias aldeias que é o cita e eles estão com uma campanha, né, online. Pode acompanhar o trabalho deles, estão indo com barco a juventude indígena está ajudando, é um trabalho muito importante, né, que ajuda a população a ficar em casa, né, para não precisar da para cidade. Então eles estão, então quem quem, quem puder ajudar, né, acessar, a gente está também com, com uma campanha as é, uhum. a do as né, mas é somente é, para aqui para a região e para as sócias né, do coletivo, para a região de Alter do Chão. É, outra questão também que eu gostaria de evidenciar aqui no momento é de um parceiro nosso, que é o Projeto Saúde e Alegria. Eles trabalham há mais de 20 anos aqui na região. e é, assim, vem sempre, Eles vêm vem sempre apanhando né, dessa, desse governo fascista, né, falando contra as ONGs, querendo criminalizar as ONGs. E hoje eles estão fazendo um trabalho magnífico, que era dever do Estado, mas hoje eles estão presentes e estão trabalhando sem parar né, no combate né, ao Covid. Eles também estão com é, eu acho interessante isso, que é um programa na, na rádio né, na rádio local aqui para a região, que é o um meio de comunicação que chega mais nas comunidades que é de informação, porque falta muita informação de que essa doença né a gente pensa que para a gente que tem esse acesso, né, mais a gente vê, mas quem mora longe é muita dúvida, né? Inclusive sobre remédio, se existe remédio ou não, se então eles estão fazendo toda sexta-feira esse programa. E, e a gente quer né, é, evidenciar cada vez mais o, o, o trabalho das organizações é, locais, né? E que, que estão fazendo o bem para cá. E o, o, a gente já está terminando, Paulo? Você tem todo o tempo do mundo, querida. <risos> e, assim, né? Eu gostaria de levar uma, uma reflexão da gente. Eu acho mesmo. isso. isso pode, pode, pode dar seu recado. Você está aqui para isso. <risos> de levar uma reflexão para gente, né? Quem pode, quem tem essa oportunidade né, de refletir sobre a nossa vida nesse planeta, né? nessa Como a gente está cuidando dessa terra. Né? Que, para gente... É, é, ela é um ser vivo, ela está viva. né? Então, a gente uhum. tem nós povos indígenas, nós povos da Amazônia, a gente entende né, que, é, que a terra ela é um ser vivo e a gente faz parte dela. Né? Então, o ser humano, cada vez mais, ele não, ele não respeita a diversidade, né? ele não respeita a natureza, ele destrói, ele, ele é um ser que é altamente degenerativo né? por onde passa. Então, como a gente está cuidando desse ambiente, né? vamos cuidar juntos. Vamos tentar, quando voltar disso tudo, né? ser melhor, se alimentar melhor, saber de onde vem nosso alimento, né? e criar mais oportunidade para todos. Porque é, eu aprendi aí com vocês né? na reconexão periferias, né? porque às vezes o que a, gente, é, a realidade das periferias, do local de a gente precisa Levar boa alimentação né, para todos. Né? Então, claro. é, quando a gente fala isso, né, uma segurança alimentar, é, eu, eu falo assim, é, é segurança alimentar, mas para quem pode pagar, para quem tem acesso, porque às vezes quem mora na periferia ela vai comer o que tiver. né. Então, a gente precisa repensar como a gente está cuidando das pessoas. né. Pensar muito bem na hora de você fazer seu voto de você votar em ser representante, pensar nas pessoas que estão representando politicamente né, nossos líderes. Então, uhum. é, é esse recado que a gente traz. né? Vamos cuidar melhor do ambiente que foi dado para nós, porque nós acreditamos que dentro do lago existe um protetor, dentro do Igarapé existe o um protetor, dentro da floresta existe o um protetor. Né? Então, é o respeito que a gente tem ótimo né com, com a natureza e eu acho que a gente precisa voltar porque a gente tem escutado muitos líderes indígenas falar que a nossa terra aqui ela tá chateada com uhum. o ser humano né por isso que ela responde como a doença então a gente precisa cuidar mais Bom. cada um de nós né é. ah, legal Leila legal saber que você que você tem esse feedback para gente sobre a a questão da, da, da alimentação é, tem várias pessoas passaram por aqui que também são de outros movimentos do, desse, desse projeto né Reconexão Periferias A, a professora Ana Lu também está mandando um abraço para a gente A Malu estava aí sempre dando, mandando boas energias para a gente é, Mas assim, mandar um abraço para todo mundo que acompanhou Agradecer demais a Leila é, Leila, se você tiver sugestão de quem é, vir para cá para ser entrevistado, você, para conversar com a gente no, no perfil do Reconexão, você manda. Vamos falar também sobre política indígena na, na TV PT, quando vou, vou falar para chamarem você e outros, outros parentes também. É, um abraço a todos os, os amigos que passaram por aí, é, queridos e queridas que estão, que acompanharam a gente hoje. Eu aprendi muito contigo hoje e agradeço, viu? Obrigada, Paulo. Eu também. É... Enfim, quero agradecer as pessoas que estão assistindo né os recadinhos que eu vi passando isso e que não deu para responder a todos né sim e a Lu também né a professora Analu que está aí é, eu estou devendo para ela ela fica insistindo para eu escrever para ela estou fugindo dela mas eu vou escrever tem que escrever para sair no livro poxa. sim e professora pode deixar que a gente vai trabalhar nisso Tá e certo. aí eu agradeço o espaço, viu? Vamos sim, vamos trazer mais parentes né, de outras regiões para vir também conversar aqui isso. e poder compartilhar de como é, né, como é essa vivência da gente nesse momento. Obrigada, Muito Paula. Obrigada a reflexão. Depois dessa conversa vai ficar no YouTube e no canal da Fundação Percival Abramo. Então não, isso não vai se perder, não. Vai ficar no, no, no, IG, no IGTV também, né? Que é a TV do Instagram. E vai pro, uh, e vai pro YouTube da Fundação Pessoa Abramo. E a, a Ana Lu tá, tá cobrando um isso artigo, é? hein? Eu vou bastante por ali, pelo que eu percebi que veio, veio prestigiar a gente. Legal. Tá bom? Um beijão Já pra tá, todo mundo. Paulo. Beijo, beijo para a que tem falado aí bastante. É. <risos> tchau, tchau. Então, tchau, tchau.